The cat sat on Terminou G2 do Major 2022 numa partida insana e eu emprestei uma nova skin que eu comprei essa semana para um dos players da Fúria, galera. Uma skin muito top de 300 mil reais. Então, como eu sou especialista em skins, vou fazer uma análise aqui geral nas skins que os players da Fúria estavam usando nas partidas do Major e vou revelar para vocês também a nova aquisição do meu inventário. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Os cinco integrantes aí da Fúria estão com acho que possivelmente uns 2 milhões de reais em skins de CSGO. Algumas não são deles, tá? Várias são emprestadas. Pra não deixar vocês curiosos por muito tempo, vamos começar pelo inventário do Drop. Foi pra ele que eu emprestei a minha nova skin e acho que vocês vão gostar dessa skin, na moral. Na real, se vocês estavam vendo a partida aí da Fúria contra a G2, vocês viram essa casinha em algum momento. Então, apresento pra vocês a nova skin do meu inventário no CSGO. É uma AK661. Galera, se liga só nessa AK que o pai comprou. Um Nossa! Bom, sinceramente eu sempre tinha sonhado em comprar uma AK661 que é o melhor pattern de AK Case é Hard, né? Já a famosa Scar Pattern, né? Que tem aqui tipo uma cicatriz, mas o resto da AK na parte de cima é totalmente azul porém tinha uma 661 especial que desde que eu percebi que ela existia eu com muita vontade de ter que é essa daqui, galera. E comprei, tá? Foi uma negociação bem interessante. Eu comprei por 300 mil reais. Envolvi alguns itenzinhos, tá? Na troca dessa K, no caso foram a minha antiga USP, 4LGB holográfico e a minha antiga Quinson Kimono Max Head e apesar de eu gostar muito, eu não tava utilizando não vou sentir muita falta da USP, talvez eu sinto falta da Quinson Kimono, talvez eu compre ela no futuro de novo, mas essa K661 aqui, tá sensacional por causa do Titan e do Dignitas, né, ela é única no mundo o Titan escondendo a cicatriz deixa a K ainda mais azul, eu fiquei muito louco vendo essa K dentro do CS com o Drop, usando ela e matando nos panes da G2, foi sensacional, mano Gritei no sofá, fiquei muito louco Vou fazer pra vocês um highlight, meus amigos Dos melhores kills que o Drop fizer aí Com a minha k 661 Deixa eles jogarem mais umas partidas aí Quem sabe chegar na final Em breve eu só pra vocês ver esse highlight Vamos continuar aqui então com o inventário do Drop que Além da 661 de 300 mil Ele também tava utilizando outras skins maneiras Eu vi que o Drop tava usando uma M4A4 Hall Na mesma pegada do Simple, né O Drop também tá usando M4A4 Em vez de usar M4A1 silencial e essa raula aqui tá diferenciada Tem dois adesivos dele Que são os adesivos de 2022 holográficos Ele tá com um kit muito top também De luvas Red Base e M9 Emerald Fica muito maneiro esse kitzinho E o Drop tá com mais uma faca também que eu vi ele utilizando Que era essa Butterfly Ruby Fica também um kitzinho enjoado, muito bonito Eu também tava de olho no Art Que fez muita cachorrada no jogo de ontem, meus amigos Apesar do inventário dele ser privado A gente sabe quais skins ele tava utilizando Utilizando. O Art gosta desse combo de luva Vice com facas Doppler. E dessa vez ele tava usando uma Karen Beach Doppler. Que combina muito com a Vice na Phase 2, que puxa pro rosa. Além dessa combinação fantástica aí de luva e faca, ele também tava usando rifles que combinam. Tem as mesmas cores, né? Que é a Canon Rider e também a M4A1S Hyper Beast. Essa daqui tem alguns adesivos de Vox, Kata 2015. E insano, eu acho que o Art é daquele tipo de pro player que não gosta de skins, tipo muito explosivas, muito coloridas. Ele gosta de skins que não fazem ele perder tanto foco, possivelmente. E o Yuri também tem um gosto parecido. Ele tava com essa faquinha aqui no Major, que particularmente é a minha faca Doppler favorita. Butterfly Safira. E aí ele tava usando essa Crimson Kimono aqui, junto com a Butterfly Safira. E uma M4-1S Night Terror com float alto, que deixa essa skin bem mais bonita, né? Ela puxa um pouco mais pro rosa, fica muito top. Eu, inclusive, sorteei uma dessa pra vocês esses dias atrás. O prêmio já foi entregue, mandei embora eu Joguei um pouquinho com essa skin, dei uma aproveitada nela É uma skin muito maneira, combina muito com luvas vermelhas, né? Olha só o destaque aqui, que ficou mano, top E eu vi o Yuri jogando com essa AK, X bem clean, pra não perder a concentração O Yuri tá com um craft bem bacana aqui também, na Desert Eagle dele Ficou enjoado, mano, ficou enjoado Tem um furo holográfico, uma assinatura dele holográfica, mais duas assinaturas dele Louca a Desert Eagle, hein?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 Galera, chegando no Cacerato oh, O Cacerato também tá com umas skins muito insanas Aqui são só três páginas de skins, tá? No inventário do Cacerato Então dá pra gente analisar com um pouquinho mais de calma Eu vou começar logo de cara pela K do Cacerato Essa daqui era a K que ele tá usando É uma K661 com Crawl Foil E o adesivo dele de 2022 Essa K661 tem um float um pouco alto, tá? 0.40, realmente é um pouco mais desgastado do que a 661 que eu comprei Mas não deixa de ser uma skin linda, velho Na certa iluminação nem parece parece que é 0.40, o adesivo dele ficou bem em destaque ali em cima da cicatriz, e muita gente gosta do crown foil na madeira, dá um brilho a mais pra skin, e mano, vamos combinar, né eu acho que não tem nenhum time no Major com duas AKs 661, tomara que isso daí dê uma sorte pra filho chegar na final o Cacerato também tá com uma K arabesca dourada no inventário dele, ele não utilizou, mas também achei muito maneiro tem várias skins de faca no inventário do Cacerato eu não sei se ele vai usar todas, porque realmente tem muitas, o kit que ele tá usando usando ontem era M9 Safira com Pandora e esse kitzinho é muito massa, né galera? Combina demais, cara acho que é a luva que mais combina com essa faca aqui. Ah, e também tem M4 s que o Cacerato tava usando, que eu achei muito massa é um M4 s Hot Rod com quatro Fúria Dourado, que é um show por si só, né galera? Olha esse contraste, mano, da skin vermelha com os adesivos Gold, ficou bom demais Ah, e aí o Cacerato tem algumas outras escolhas aqui, né? Se ele quiser comprar a WP é uma Dragon Lore com o Crown no um scope. Se ele quiser trocar de faca, tem uma Blue Jam, que é essa talon aqui. Inclusive, eu tenho que dar uma olhada nela em game. Vamos ver. Caraca, bonita, bonita. Ah, e eu lembro que o Cacerato tem uma Fariais também aqui. Vamos dar uma olhada. Olha essa faca. Mano, que faca da hora. Eu falei mais cedo que devia ter uns 2 milhões de reais no inventário dos players da Fúria. Porque o Caceleste também tem a K com 4 Titans, Halves, Tash Track Factor New e mais algumas skins maneiras e faquinhas, fazendo com que ele tenha um inventário mais caro entre os próprios players da Fúria. E aí, o Safe Alper da Fúria tava com uma skin muito legal. Essa Gangner, ela é uma skin bonita. Sempre que eu vejo uma Gangner, eu falo que esse skin é bonita. Factor New com o Crown no Scope. Eu não sei vocês, mas eu gostei desse contraste do Crown Scope da Gangner. E ele também tava com umas skins bem maneiras Eu vi ele jogando bastante com essa faca aqui Que de um lado tava sendo utilizada junto com essa Red Maze E do outro lado ele tava usando essa mesma faca com luvas Fade. Aqui eu acho que a combinação ficou perfeita O Safe tem também duas AWPs bem legais Que eu fiquei curioso, mano Eu gosto de criações tipo aquela Alp do Fallen, tá ligado? Vamos analisar, galera Essa daqui é uma Asimov Tem um furo holográfico e uma assinatura dele, né? também holográfica e um fenérico no scope. E a segunda, a grafite. Ah, essa daqui. Eu achei legal, velho. É bem no estilo da do professor, tá ligado? Adesivos aí, tipo, bem mixed, bem mesclados. Pra M4S, o Save tá usando a minha M4S favorita do game. Na moral, a Print Stream com os adesivos da Fúria ficou muito louca, mano. Esse adesivo aqui, pra mim, ele é tipo o novo Avai Power. Se liga só nesse RGB, mano. Eu gostei bem mais dos adesivos da Fúria de 2021, porque se liga só, mano. Parece um pouquinho Avai Power, velho. Olha isso, mano. Olha esse RGB, cara. Mano, acho que eu vou craftar uma skin dessa pra mim. Na moral, tá mais bonita do que a minha M4S, velho. Muito louco, mano. Esses efeitos aqui, a galera da Fúria mandou muito bem, mano. E Acabou ainda, galera. Inventário do Safe tem ainda M9 rubi. Tem muitas facas assim raras no inventário dos players da FURIA. Cara, ah, eu gosto dessas skins. E vamos olhar também a AK-47 dele. Eu acho que tá no S. É, acho que é. Com a assinatura dele ali. É glitter, eu acho, não é? Deixa eu ver. Ah, ele colou o dele glitter. Maneiro. Então, galera, tá aí as skins dos players da Fúria. Vamos torcer muito pra eles nesse Major. Deixa um like se você quer ver a Fúria chegar no final do Major 2022 e vencer pelo Brasil. E comenta aí embaixo qual skin que você mais gostou. Eu sei que foi a minha K661. Vai, comenta aí. Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera. E eu vou deixar indicado aí mais dois times que estão mandando muito nesse Major e estão com skins top nos seus é só você clicar em um desses aí e continuar acompanhando. A gente se vê lá, tamo junto, falou!